E havendo feito tudo, ficar firmes. Você tomou a armadura completa? Tomei. Fez tudo isso? Fiz. Então fica firme. Mas aonde? Ficar firme no quê? É num grupo? É num companheirismo? É num sistema? Vamos ver aonde que é que Paulo vai dizer. No que nós temos que estar firmes? Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. É a verdade. Que que é a verdade? É, foi Herodes? Foi Pilates, não é? Herodes, Pilatos. É. Aí vocês decidem se foi Herodes Nossa, ou foi Pilatos. Foi, foi Pilatos. <risos> Pilatos disse para Jesus, Que que é a verdade? Jesus não, não explicou para ele o que, que é a verdade. Mas ele já tinha explicado para a igreja. Ele já tinha falado isso na oração sacerdotal em João 17. É. Tua palavra é, é. a verdade. É. Está buscando a verdade, gente. A, a verdade está aqui. É a palavra. É a palavra. Glória. É a glória. Oh, glória a Deus. Sija os vossos lobos com a verdade. Ei, maravilha. E vestida com a couraça da justiça. João 3, 1 João 3, 9, 10, né? Que é filho de Deus, é quem pratica a justiça. E que ama o seu irmão. E calçados os pés na preparação do. Evangelho da paz. O é. que, que é Evangelho? Boas novas. boas novas. Boas novas a respeito de quê? Do que, que é as boas novas? É a salvação. É. Por meio de quem? Quem foi que trouxe salvação? Jesus. É o Adriano? É o Júnior? Não. É Jesus Cristo. É o simples. Ei, Deus, Deus é vivo. Amém. Amém. Tomando sobretudo o escudo da fé. É. Qual podereis apagar todos os dados é, Inflamados é. do inimigo né? As hostes espirituais você pode apagar com a fé é. Fé em que? É. em é. Jesus Cristo Em Jesus Cristo sua palavra é. Com qual podereis apagar todos os dados do, do, Inflamados do inimigo Tomai também o capacete da salvação, salvação. salvação. E a espada do Espírito, Espírito Que é a palavra de Deus Amém, Amém. Amém. Está disposto a dar a sua vida por essa palavra? Ai, Eu filho, estou! Aleluia! Aleluia. Por homens não, por grupos não, mas por essa palavra Ai, glória, aleluia. Aleluia, sim! glória a Deus! Esse Brasil. desejo, sim. Pastor Paulo, é o um desejo de todos nós. <risos> de ser sincero, de realmente obedecer essa palavra. Oh, Que está sentento para ver o do Espírito Santo Aleluia, da igreja. Aleluia. Livre de corrupção maligna, Aleluia. livre de toda corrupção humana. Aleluia. para a liberdade do Espírito. Aleluia. Aleluia. Gente, gente Aleluia. do céu. Aleluia. Coisa boa. Aleluia. A fonte de água. Coisa tremenda. A fonte Aleluia. borbulhando, borbulhando, borbulhando. Ei, Deus. Ah, não quero uma água estagnada, né? É. Uma cisterna feita por homens. Eu quero a fonte. Amém. Aleluia. Grado, grado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Aleluia.